Muitas pessoas entram aqui no meu canal e me fazem a seguinte pergunta, Guimarães, qual que é a melhor situação se eu quero fazer a amortização do meu financiamento? Será que é melhor eu abater do tempo do financiamento o valor que eu tenho para investir ou será melhor eu abater na parcela para que a parcela fique menor? Se você quer saber qual é a melhor situação para você, então, fica comigo nesse vídeo até o final, porque aqui nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui. para você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, a conseguir ser aprovado no financiamento. Vários vídeos aí eu venho falando sobre renda, como ajudar as pessoas, sobre empreendedorismo e no vídeo de hoje eu quero falar com aquelas pessoas que já compraram imóvel e não puderam comprar este imóvel à vista e tem aí um financiamento ao longo prazo e muitas pessoas aqui no YouTube mesmo vem dando opinião que se você é, que consegue financiar e depois paga em dois anos em cinco anos e qual que é a melhor opção se você tem um dinheiro se é melhor você abater o financiamento no valor da parcela ou se é melhor você abater o financiamento no prazo que está antes então elas dão as suas opiniões com base na educação financeira que elas tiveram e na situação que ela está vivendo. Só que nós sabemos que muitas vezes não é o que está passando aí por você, com você. Você, tá passando, você sabe a dor que você está sentindo, você sabe quais são os problemas que você é, vai enfrentar e você tem lá o teu FGTS. O que é melhor? Deixar ele lá? Porque hoje, se você não sabe, ao contrário de muito tempo atrás, de pessoas que falam que é para você tirar o teu FGTS, ele rende 3% ao ano. É óbvio que o seu financiamento é mais caro. O teu juros do de financiamento deve estar lá em 7, 8 e 9% e você precisa tomar esta decisão. Mas também existem pessoas que recebeu um dinheiro e tá com aquela dúvida de, poxa, será que eu invisto esse dinheiro ou eu tiro do meu FGTS para poder abater? Então você vê que existem várias situações para cada pessoa, e aí você precisa ter um pouquinho de educação financeira para poder entender que se você recebe um dinheiro, se você investir esse dinheiro, você precisa ser muito bom em fazer este dinheiro multiplicar e render mais do que os juros que você está pagando no financiamento. E aí vem aquela pergunta, o meu financiamento ele pode ser identificado como uma dívida? Sim, não tem como você investir dinheiro e ganhar dinheiro? se você tem uma dívida. É óbvio que vamos tirar aqui uma informação, que é sim importante você ter é, é, investir o seu dinheiro porque você vai reeducando seu mindset para que você possa sempre estar tá investindo, mas também é importante você separar um dinheiro para você quitar o seu financiamento, certo? Então, sem muita delonga, apenas para dar o um entendimento para você o que nós vamos ver aqui no meu computador é apenas uma simulação de um financiamento onde eu vou fazer a comparação entre o abatimento do valor da parcela com o valor né e também o, uma a mesma simulação para reduzir o tempo de financiamento eu vou mostrar para você como isso funciona quais são os cálculos ali na verdade como o resultado desses cálculos e quem vai tomar esta decisão vai ser você e eu vou querer ouvir a sua opinião no final do vídeo então vamos aqui para o vídeo vamos aqui para o meu computador que eu tenho aí um conteúdo para passar para você vamos lá pessoal eu tô aqui na tela do meu computador onde eu coloquei algumas informações é, sobre o financiamento o financiamento de um imóvel padrão eu vou me colocar aqui do ladinho para a gente poder estar, tá, tá nos vendo tá conversando pessoalmente não olhando no olho no olho então vamos lá, eu tenho aqui um financiamento de um imóvel no valor de 350 mil, onde eu vou fazer o financiamento em 30 anos, 360 meses, tá? Então basicamente aqui uma entrada de 70 mil, que é 20%, mais um financiamento de 80%, que dá 280 mil reais. Eu coloquei aqui uma taxa de juros de 7.3%, eu sei que existem bancos que já estão fazendo 6.99, 6.95, mas eu tentei colocar ali uma, uma taxa que geralmente as pessoas que já estão assistindo esse vídeo já devem ter feito, tá em 7.3, para tentar ficar o mais parecido com o real que hoje as pessoas têm, tá? Bom, aqui o financiamento poderia ser qualquer um, é só para você ter uma ideia de como funciona a questão de parcela, tá? Eu nem coloquei muito alto, nem coloquei muito baixo. Então você tem uma taxa de juros de 7.3. De A amortização, gente, só colocar aqui para vocês o que, que é. A amortização, ele é o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Tá? Então você realmente não se assuste, todo mês em 30 anos você abate apenas 777 do teu saldo devedor, tá? Eu até tinha feito aqui uma outra, uma outra planilha para mostrar para vocês, um pouco mais complicada, colocando aqui um saldo de... Um valor de 300... Eu posso colocar aqui qualquer valor, 250 mil, o valor do meu financiamento. Aí ele vai pegar aqui, por exemplo, e já vai refazer o cálculo todo, me colocando o valor da entrada, o valor do saldo devedor qual que é o valor da minha primeira prestação, fiz aqui uma planilha gigantesca com todas as prestações, mas o vídeo vai ficar muito longo para poder explicar e eu quero apenas dar uma ideia apenas para vocês. Tá? Então, R$ 70.180,7,3, amortização R$ 777,78, você paga todo mês uma taxa de administração ou seja, no teu, no teu financiamento, que é R$25,00, mais um seguro, mais ou menos em torno de R$40,00, tá? Se você fosse financiar esse imóvel, aqui eu só dei uma ideia, que seria a primeira prestação, R$2.497,00. Essa é a sua primeira prestação, nós vamos justamente fazer uma simulação, dizendo assim, estou pagando a primeira prestação, R$2.497,00, tá? A última prestação, praticamente, ela não tem juro fica juros, né fica o valor da amortização. E para você ter este financiamento, você precisa ter, ter uma renda aqui de R$ reais. Aqui é apenas um, um plus a mais que eu coloquei, não tem nada a ver com o meu cálculo aqui. Só para você ter uma ideia, se você estiver assistindo esse vídeo e precisar desta informação, tá? Esta renda, ela é, esse valor é 30% referente a esta. Renda aqui. Então o que, que eu quero mostrar para você? tem o financiamento, paguei a primeira prestação e recebi lá 10 mil reais. Falei, poxa, recebi 10 mil reais. Ou tenho 10 mil reais no meu FGTS. Mas aí eu vou deixar meus 10 mil reais lá no FGTS, vou continuar o financiamento. Não, eu quero tirar esse FGTS porque eu quero abater. Quanto que eu consigo e qual é o valor? Eu trouxe aqui. Eu fiz aqui uma uma planilha, um outro pedacinho da planilha para vocês, onde eu queria mostrar para você aqui que primeira coisa é esclarecer que o o abate, o sistema é, de financiamento que muito provavelmente você tem aí é o saque, tá? Que é o sistema de amortização constante, ou seja, vocês viram aqui. Então, o valor da tua prestação, ela é justamente o valor da tua prestação, o valor da amortização mais os juros do saldo devedor no mês, ele pega 7.3, divide por 12 e tal, existe um cálculo ali por trás, não é o 7.3 no mês, não é o 7.3 no ano, mas aí seguros e tarifas. Então eu vou abater lá, por exemplo, 10 mil reais. Como é que funciona? Eu deixei aqui para vocês analisarem. Se você for amortizar o seu financiamento no prazo, ou seja, você praticamente vai continuar com a mesma prestação você vai diminuir de você lembra que eu falei que você a, você tá na primeira prestação então você fez em 360 você tem 359 pela frente tá então você retirou aqui você vai para 321 359 321 você conseguiu abater 38 prestações ou seja se você analisar aqui não é só os, claro que você abateu o saldo devedor de 777, só que neste valor você teria juros, seguro, tarifa. Então você imagina o quanto que você economizou retirando 38 prestações com R$ reais E se você fosse fazer uma amortização de presta de prestação, você iria manter o teu prazo de 29 anos e 11 meses de 359 né, e você abateria mais ou menos. Se eu pegar aqui a primeira prestação que eu deixei aqui, ó, de R$ 2.497, arredondando, né, para R$ 2.405,01, você abateu aqui R$ 91,99. Claro que em todas as prestações aí, você vai colocar, poxa, Guimarães, mas R$ 91, reais, eu tenho lá 30 anos praticamente para pagar é bastante dinheiro. Sim, ele é bastante dinheiro. E claro que não sou eu que vou dizer se esta é a melhor opção ou se esta aqui é a melhor opção, porque Como eu digo, a, a, a dor que está sentindo é você. Você pode estar tá passando por algum problema financeiro onde 91 reais melhora e muito o teu orçamento e te dá um gás melhor você ir abatendo o financiamento. Quando? outras pessoas outras pessoas podem ter a possibilidade de abater o prazo e manter o mesmo valor que ela iria pagar no financiamento que seria aqui nesta outra planilha aqui ó que seria os valores né do das prestações tá então claro que aqui nós estamos falando ali eu não tinha colocado tarifas e juros e aqui tá justamente um pouco mais completo para você ter uma ideia real de como funciona aqui eu troquei né, o valor de 250 por isso que ficou menor ali né então só para você não ficar confuso esse seria mais ou menos o valor das prestações e aí me diga o que você achou qual é para você a melhor situação pegar o seu dinheiro e abater o saldo devedor para diminuir o valor da parcela ou para bater o seu saldo devedor para diminuir o prazo do financiamento, eu quero ouvir você, escreve aqui embaixo para mim a sua opinião ela é sim muito importante. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, agora sim, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo no like, em gostei do vídeo. E não esqueça, se você não é inscrito, clicar aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho, porque quando sair conteúdo assim como esse você vai receber uma notificação do YouTube e dessa forma você também me ajuda a crescer aqui dentro e o vídeo chegar no maior número de pessoas. Eu vou me despedindo por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!